Vai, morrer. Vai, morrer, ou vai, matar. vai matar vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai matar vai morrer? Vai morrer, vai matar. Ah, eu já chego estralhando aqui o Gil Agora você não viu porque eu passei a mil Sabe por que meu parça? Aqui você não tá perto, é o Gil Só que você hoje não é o Roberto Agora que eu vou falando na sessão Te diz aqui na improvisação já chego colando aqui um salve dos pais Mas a batalha hoje cê não vai ter paz Cê não vai ter paz Então não ferra, quero ver se o seu corpo tá preparado pra essa guerra Não tá preparado aqui para o rua Porque eu vou te destruir no estilo vietnã uh! Oh! Uh! Direito de resposta, uh! Gil uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Acabamos, perdemos, ei, ei, ei, vem geral, vem geral, vim de longe nessa porra, vem, vem, vem E vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Tipo assim, tipo assim, você falou que eu não ia ter paz, nessa cena que você não foi eficaz E o faz a rima que é eterna, então hoje não tem paz E eu vou causar a sua guerra interna, só pra você ver como que faz né fi Sinceramente nessa batalha eu vim pra destruir Esse é o rua, não é bom, infelizmente esse rua não tem o dom Mas só pra você ver como que faz né mano Sinceramente nessa vida você tá mostrando, é muito fraco nessa cena Pode falar, hilário ruim de rima, não tem vocabulário, fica com o braço cruzado, esse é o segredo, é a prova que um MC que na frente tá com medo. Uh! Uh! Vamos lá, votação Matheus, fala pra nós. Voto de Matheus pra Gil agora com vocês, barulho pra quem gostou da rima do Juan? Uh! Uh! Papai Matheus. Quem gostou da rima do Gil? Uh! Uh! 1 a 0 Gil, segundo round, Gil terminou, Gil começa. Ei, ei, ei, ei, ei. Oh, oh, oh, oh. Esse aqui é o mono Juan, na verdade ele não deve estar com a Rima assim que eu faço. Agora nessa batalha já matando esse cabas Tem a cena do louco, é aliado Depois dessa batalha você morre perturbado Só pra você ver que faz Nessa cena agora meu mano que eu sou eficaz Faz sinal de negação na ativa Infelizmente é a sua rima aqui que é a negativa Mano, o Ju tá mais pra positivo Sinceramente na cena eu sou ativo Mas você não faz aqui nessa track Demonstrando que eu sou homem e você só moleque isso uhum. aí, isso aí, vamos ver é, então. deixar. Vai deixar, vai deixar. Ei. ei, ei, ei, ei Mata ele, ei, mata mata ele. Ele. ei Mata, mata ele. ele, mata, mata ele. ele Sem negar meu mano, que esse é o legado Na o é cruzado, senão você leva um cruzado Tá vendo? Aqui eu vou falando O freestyle é muito bom, o freestyle eu vou intercalando Falou que eu sou o Juan O braço é cruzado, é tipo a pose de, -de André Sabe por quê? Aqui você não o freestyle e eu cheguei pra somar Sabe por que meu peço, essa é verdade Falou de sanidade, antes do que louco na liberdade Tá vendo? E aqui você não vai entender Que o freestyle é muito bom, aqui você não vai surpreender Falou de guerra interna, falou de guerra externa Só que o seu freestyle não tá na terra Uou. Uou. vai aí, é, é. Entendeu? Entendeu? Vamos que vamos, Pedrinho, bom. seu voto é. Um, dois, três Voto para Juan Mano, que esse braço aí pô. Ah, Os caras tem que rimar bem Ô mas... oh, louco, ô oh, louco oh. Barulho pra quem gostou da rima do Gil oh. Quem gostou oh. da rima do Juan oh. Oh. Terceiro, né? terceiro. Terceiro. terceiro round Barulho pro terceiro round aí, rapaziada Bate oh. e volta oh. Tem oh. um gordinho oh. aqui, ó Foi dois Cada um, ganhou é oh. um oh. Né? Zero. É zero. Zero. Tem, Foi dois, voto para mim. Bate e volta Ele começa e aí, está chegando? E, e, e. <risos> aí? O cara está confundindo aí. Meu, 4-2-2 nesse jeito. Que brilha? Bon, tá tá vai falar de bom? Vai mesmo, vai mesmo. Aí, rapaziada, quem está vivo nessa porra faz energia, na moral, na moral. Hey. E o que vocês querem ver? Sangue! O que vocês querem ver? Sandy! O que vocês querem ver? Sandy! Mano, mano, mano, é tipo cruzado, sem caô Você quer falar isso pro cara que luta taekwondo? Pô, na moral, você é boçal E na minha frente já tá levando um bandal Pode ir pra, são oito agora nessa rima pra completar Mano, olha só qual foi, não vou atacar você nessa rima Agora é só te dando boi Tô te dando boi, meu parceiro, essa é improvisada É só tá que eu dou, porque de rima não sai nada Tá vendo? Aqui eu vou falando Então treinar o um seu freestyle tá pra chegar Segura a emoção que agora eu tô falando Abaixa a sua cabeça que o Rua tá improvisando Agora cê não pensa que aqui, aqui eu tô mandando Um pistole muito bom hoje você já tá morrendo Pode ir pra eu vou além Te amasso no taekwondo e na rima também Pô, posso só pra você ver Sinceramente você não honra minha né, R.I.P Não honra o R.P. aqui eu tô mandando Vai amassar? Chega aí, tô esperando Vamos. Vamos ver se tem conduta de vestir aqui da rua Na verdade, eu tenho conceito Espera eu lá fora, porque na roda de rima Tenho respeito Pode ir lá, agora lá fora Eu sei que você vai arrecadar. Lá fora ou aqui dentro, aqui você não ah, tenta. Não é. Porque o é bom, aqui você não sustenta Sabe por que você fala isso, só na plateia Minha folha é tão boa que não pede minhas ideias. ideia uh! Uh! Vai caralho Forda aqui, é só um abraço. Primeiro voto, gordão. Em 3, 2, 1. Voto de Gordão para Juan agora com vocês. Barulho pra quem gostou da rima do Gil. Quem gostou da rima do Juan? Juan para a próxima só.